Olá! Você sabia o que é a simulação aplicada à administração? Simulação é baseada no princípio de entendimento do negócio através do uso de modelos que imitam o um mundo real. Utilizando modelos de simulação, podemos criar experimentos e verificar o resultado de aplicação de políticas em um ambiente virtual, livre de riscos, que represente o mundo de forma realista evitando os altos custos de efetivamente implementar uma estratégia no mundo real. Assim como os simuladores de voo auxiliam os pilotos a lidarem com situações complexas em um ambiente sem riscos, as simulações de negócio auxiliam os gestores a tomarem decisões sem medo das consequências de uma decisão errada. As simulações são realistas, livres de risco e eficientes em termos de tempo e custo. Como as simulações podem ajudar as organizações? Auxiliando no entendimento do negócio, na comunicação do resultado previsto de uma nova estratégia, na criação de uma plataforma para simular tendências futuras e na criação de cenários. Utilizamos modelos de simulação quando não temos certeza de algum fator que afeta o negócio. Vamos aos problemas em um restaurante como determinar a compra de ingredientes se você não tem certeza de quantas refeições irá vender em uma central de atendimento como determinar o número de atendentes sem conhecer a quantidade de ligações por período do dia? Em um banco, como calcular quantos funcionários são necessários por horário se não sabemos quantas pessoas estarão na fila esperando por atendimento a cada hora? Como saber o retorno do meu investimento se meu produto depende da taxa do dólar ou outros indicadores que alteram de acordo com a economia do país? Vejamos a solução uma das formas de responder essas perguntas através da simulação é criar um modelo que represente o problema e utilizar variáveis aleatórias para os dados não conhecidos vejamos o caso do restaurante eu não sei ao certo quantas pessoas irão almoçar no domingo mas pela minha experiência anterior devo receber entre 80 e 150 clientes se eu compro ingredientes para mais pessoas meu custo unitário é menor por exemplo, o custo unitário para 100 refeições é 10 reais. Para 120 refeições é R$ 9, reais, e para 150 refeições é R$ 8. Reais. Se eu comprar uma quantidade maior de ingredientes por causa do menor custo e não vender, terei um gasto desnecessário, mas se eu não tiver ingredientes para atender o um número maior de clientes, posso perder receita. Para simplificar, não vamos considerar os demais custos do restaurante com equipe e instalações. Então eu crio um modelo que mostre meu resultado final considerando que ele é igual ao número do número de refeições vezes o preço médio da refeição, menos o custo médio da refeição. Lembrando que o número de refeições não é conhecido, então eu determino no modelo que este é um número aleatório entre 80 e 150 clientes. Suponha que eu compre os ingredientes para 150 refeições. Se eu rodar este mesmo modelo milhares de vezes, verifico uma tendência no meu resultado. Crio outros cenários rodando esse modelo ao comprar ingredientes para 120 refeições e para 100 refeições. Qual deles gerou um maior resultado? Dessa forma, consigo determinar quantos ingredientes compraram que gerou um resultado maior, sem ter o custo real da operação. Como você pode observar, a simulação é um processo muito poderoso para auxílio na tomada de decisão. Existem várias outras técnicas de simulação dependendo do tipo de problema ou das características das variáveis do problema. E o fato do evento depender de outro vale a pena aprender como implementar estes modelos para o seu negócio modelos simples podem resolver problemas bem complexos do dia a dia